noite eu não vou nem me preocupar. Tenho certeza que o Morfeu vai aparecer no meu sonho pra gente continuar nosso papo sobre números complexos. Bah... Como minhas aulas de matemática ficaram mais legais depois desses sonhos. Bom, eu já era bom em matemática. Agora, então... Não tem pra ninguém. Ai, ai... Eu sou o cara. Eu sou o cara cheio de sono. Fala aí, Hans. Oh, tchê, quer me matar do coração, é? Que susto. Desculpa que eu tô animado. Tem que ver os sonhos malucos que eu ando inventando por aí. Uma beleza. Tchê, toda deve se divertir com essa história do seu deus dos sonhos, hein? Me divirto mesmo. E ainda ensino um monte de coisas por tabela. Ou diretamente, como é o nosso caso. Bem, preparado para mais números complexos? Claro. Vamos dar uma recapitulada pra eu não me perder, vai. Os números complexos surgiram por causa da necessidade de resolver o problema das raízes de números negativos. Estamos falando de uma história que começou no século XVI, com Girolamo Cardano. Passou por outro italiano, o Rafael Bombelli, e teve grandes avanços com o Descartes. Passou pelo Newton, e até onde a gente viu, chegou no século XVII com o de Moivre, e com a linda fórmula. Que inclusive leva o nome do autor. Essa fórmula é conhecida como fórmula de Desmoivre. E não posso deixar de te dizer que você vai achar mais linda ainda a fórmula de Euler. Euler? Mas estamos no século XVII ou já fomos para o XVIII? Com Euler, avançamos mais um pouco na nossa linha do tempo e chegamos ao século XVIII. O suíço Lehard Paul Euler nasceu em 1707. E olha só que fórmula bonita ele nos deixou. E elevado à raiz de menos 1x é igual a cosseno de x mais raiz de menos 1 um seno de x. Com essa fórmula, Euler obteve a famosa relação entre os três números mais importantes da matemática. Euler mostrou a profunda conexão que havia entre os números complexos e as funções trigonométrica e exponencial. Além disso, foi Euler que imaginou a notação i é igual a raiz de menos um, mas essa anotação só se popularizou quando começou a ser usada por Gauss. Ah, finalmente chegamos no Gauss, hein? Mas cá pra nós, esse Euler era danado, hein? Euler era um verdadeiro gênio, Hans, mas ele seguia as ideias de Newton. Vamos ver se você lembra o que isso significa. Hum, deixa eu ver... Já sei. Falamos sobre isso no meu outro sonho. Se Euler seguia as ideias de Newton, ele acreditava que a raiz quadrada de um número negativo era uma quantidade impossível. Informação muito bem registrada, Hans. Mas de qualquer forma, mesmo acreditando que raízes de números negativos eram quantidades impossíveis, Euler já chamava esses números de quantidades imaginárias, porém ainda impossíveis. Foi Gauss que abstraiu de vez, afirmando que todos os números eram imaginários. Abstraiu? Como assim? Bom, eu, eu não entendi. O que é abstrair? Abstrair é observar um ou mais elementos de um todo como se eles existissem sozinhos, ou seja, separados desse todo. Tem um conto do Júlio Cortázar chamado Possibilidades da Abstração, que é justamente sobre isso. Apesar de ter nascido na Bélgica, o escritor Júlio Cortázar era argentino. Formado em letras, foi professor de literatura e tradutor, em 1951, saiu da Argentina por não concordar com a ditadura de Juan Domingo Perón e foi morar em Paris, na França, onde permaneceu até sua morte. Uma de suas obras mais conhecidas é Histórias de Cronópios e de Famas, onde os personagens são criaturas imaginárias que servem de metáfora a alguns tipos humanos. O livro também traz alguns contos curtos, inclusive Possibilidades da Abstração, a história de um personagem que tem um emprego tedioso e se distrai abstraindo elementos de seus colegas de trabalho. Um dia, ele só vê pares de orelhas entrando no elevador. No outro, relógios flutuando no refeitório. E até os processos digestivos são alvo do poder de abstração do personagem. Fantástico, Che! Vou experimentar fazer isso um dia. Deve ser legal abstrair na escola, na hora do intervalo, e ver só os brincos das meninas, por exemplo. Mas continue com nosso amigo Gauss. Por que tu disse que ele abstraiu de vez? Porque Gauss pensava que todos os números eram uma livre criação do espírito humano. Portanto, todos os números eram imaginários. Não só os complexos, mas todos, inclusive os reais. E Gauss foi o primeiro a usar a expressão número complexo. Mas Morfeu se estamos falando de coisas imaginárias, como é que a gente sabe que essas coisas são números? Alguém poderia abstrair mais ainda e achar que estamos falando, sei lá, de uma energia ou de uma força? Bem colocado, Hans. Você não é o primeiro a pensar nisso. Essa sua questão foi respondida em 1867 pelo alemão Hermann Henkel. Ele anunciou um princípio prático para decidir se um objeto é ou não um número. É mais ou menos assim. Quando você estende uma classe de números, você cria novos objetos e novas operações de soma e multiplicação. Essas operações devem obedecer às propriedades do conjunto de origem da extensão. Em outras palavras, uma parte dessa nova classe de números deve se identificar com os números da classe original. Então, um número real X pode ser identificado com o um número complexo X mais zero i. Estamos falando das propriedades comutativa, associativa e distributiva. Morfeu, eu tô achando isso abstração demais pra minha cabeça. Explica melhor esse negócio, vai? Vou explicar e você vai ver que aqui não tem nada de complicado. Olha só, até agora você conhece quatro conjuntos numéricos. Primeiro surgiu o conjunto dos números naturais, que são os números inteiros, positivos, incluindo o zero. Só que dentro desse conjunto numérico, nem todas as subtrações eram possíveis. Claro! 3 menos 4 dá menos 1. E não tem número negativo no conjunto dos números naturais. Aí surgiram os números inteiros, certo? Exato! O conjunto dos números naturais foi estendido para que pudéssemos obter os números inteiros, que além dos números positivos, tem também os números negativos, inclusive o zero. Com o conjunto dos números inteiros, qualquer subtração era possível. Mas a mesma coisa não acontecia com os resultados de divisões. Por exemplo, 1 um dividido por 2 dá meio. E não tem fração no conjunto dos números inteiros. E por isso que houve uma nova extensão. O conjunto dos números inteiros foi estendido e deu origem ao conjunto dos números racionais, que tem todos os números inteiros positivos, negativos e também as frações. Entendi. Os conjuntos numéricos vão sendo estendidos conforme a necessidade de fazer operações numéricas dentro deles. E eu aposto que o conjunto dos números racionais foi estendido para o conjunto dos números reais. Acertei? Na mosca! No conjunto Q, a equação x² igual a 2 não tem solução, porque raiz de 2 e menos raiz de 2 são números irracionais. A partir daí, surgem os números reais, que compreendem tanto os racionais como os irracionais. Agora entendi o enunciado de Henkel. Os conjuntos numéricos têm que permitir as operações básicas. E cada um que surge tem que conter o anterior, que o originou. É exatamente isso. Os números naturais são uma parte dos inteiros, que são uma parte dos racionais, que são uma parte dos reais, que são uma parte dos complexos. Como os números reais estão dentro dos complexos? Os números complexos não são representados por pares ordenados? Sim, isso mesmo. Lembra do plano cartesiano dos números complexos? No par ordenado, a primeira parte, o A, vem do eixo dos reais e a segunda parte, o B, vem do eixo dos imaginários. Então, se A é real e B é imaginário, o que acontece se B for igual a zero? Bate, é claro! Quando o segundo elemento do par ordenado é igual a zero, o par ordenado está representando um número real. O par 3 e zero corresponde ao número real 3. O par 2 sobre 3 e 0 corresponde ao número real 2 sobre 3. E assim por diante. Que incrível! Hans, que alegria ver sua animação. Sabe, esse é o sonho do Deus dos sonhos. Ver os seres humanos sentindo o prazer da descoberta. Aprender é isso. Então pode ficar feliz, Tchê. Porque eu tô super contente de ter entendido esse assunto dos números complexos. Mas ainda falta uma coisa que o Rankin falou. A história das operações com números complexos e das propriedades comutativa, associativa e distributiva. Tudo isso é possível dentro do conjunto dos números complexos? Claro que sim, Hans! Mas vou deixar essa parte para o seu professor de matemática explicar, porque já está na hora de eu ir embora para formar outros sonhos pelo mundo, hein? Vai nessa, Tchê, que eu vou acordar para ir para a aula e entender todas as propriedades dos números complexos. Tchau, pessoal!